E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodão cara, é o seguinte mano, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Free Fire totalmente diferente pra vocês e eu chamei alguns amigos pra isso mano, o vídeo, a ideia é a seguinte, a gente vai tentar montar uma espécie de cinema aqui pra jogar Free Fire, Free Fire... <risos> Tá certo, tá certo <risos> Pra tentar jogar Free Fire com vocês Pra vocês, um telão gigante Aqui, mano, eu sei, é uma ideia bem diferente Bem doida, e eu tenho certeza que vai ficar Muito legal, e como eu falei, eu chamei alguns amigos E um deles é aqui, ó, vem cá, cameraman Os meus amigos é o Tonico Ugly, é o meu irmão, pra quem não sabe Ele edita os meus vídeos, ele tá aqui, ó, junto com O Gon, é o meu irmão E a gente, mano, vai tentar, ele vai ser um dos caras que vai participar do nosso squad, tá participando do vídeo também, filho? <risos> Beleza, e tem outra pessoa também aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é um cara, mano, que tá voltando no canal agora, na verdade ele tá criando um canal totalmente novo de games, eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba que se chama Casa do Lã, esse aqui é o Lã meus amigos, mas, tamo junto. manda um salvezão manda um oi pra galera, essa semana estreia o canal, pode ter nenhum vídeo, mas o canal tá lá, se inscreva aqui canal do Lã, aí. sério, muito top ele vai participar do squad aqui, a gente pegou um projetor, e a gente ligou aqui na sala, a gente vai jogar Free Fire, o celular Vai estar transmitindo diretamente pro Gamecast E o projetor para a tela lá na parede O Free Firezão pra gente tentar Manter umas balinhas doida Na cabeça dos adversários dos inimigos Então mano, se você gostou dessa ideia de vídeo Já explode de like Aqui embaixo, tenho certeza que você vai curtir pra caramba Deixa o seu comentário aí embaixo O canal do Abigodão tá voltando com tudo aí Passa no canalzão do Lan, passa no canal do Tony Kwan Todos eles vão estar tá aqui na descrição É nóis e bora pro vídeo Beleza, o Antônio tá aqui flutuando. Oi? Oi você deve ser um bicho. Não. Ai, o cara serve de mim. <risos> o cara é do escravo. Esse recante é, não parece o da Divertidamente Imaginário? Parece, mano. É sério. Eu acho que é baseado no... Não, é sério. Eu acho que é até é baseado. É sério. Muita cara, muita cara. A cor, o detalhe da cabeça. Uhum. Muita cara mesmo. É verdade. Estou deixando as referências, <risos> mano. Como é, como é que era a musiquinha? <risos> sabe? Nossa. sabe? Antônio é que é criança do rolê e não sabe. A gente O é... editor coloca aí a musiquinha Coloquei Coloca aí o editor, que é o Antônio, pra não sabe. Mas beleza, cara, estamos aqui novamente, bicho! Aonde que a gente vai cair, galera? Se prepare que eu tô com a energia positiva. Eu ainda tenho mapa de tesoura. Onde que tá? Onde tá? Não, mil é. Tá, mapa de tesoura. Nossa, mano. Aonde, revela? É mais? Na Riverside. Aonde? A lá, vai. Tá Nossa, a gente não vai cair lá na minha pau. Beleza, dá um telão, galera. Às vezes eu esqueço que tem. Não, Tonico. Será que vale a pena? Bora pique aqui mesmo. Beleza. Bora cair aqui e já deitar aqui, porque, olha, doido. Nossa, mano, tem muito cara caindo aqui de pique. Tava tá, aí, bateria vai, ipad querendo acabar com o rolê todo aqui. Certo, tem muita gente aqui. Tá falando <risos> Tá, louco. Meu, tipo, que muito que ferrado. Se de Como é que você se separa? aonde que você se separa? Meu, eu vou dar porrada, eu vou dar porrada. Nossa, mano, tô vendo o cara com arma. Peguei um docinho. Não dá pra matar com docinho. É mesmo, é? Vou morrer, galera. Vou morrer. Ih, tem cara me atirando. Ih, tem cara me atirando do que lado. Nossa, tô muito ferrado, galera. Tipo, muito ferrado mesmo. Eu tenho arma, vou ir pra ti. Não, já vem, já vem pra mim. Já vem pra mim que o cara... Tô correndo atrás de mim, querendo me matar. Calma aí, Dominho. Cuidado aí. Cuidado aí, Dominho. Cadê o cara? Beleza, mano. Nossa, tirando. que nervoso, que nervoso. Preciso de uma arma. Preciso achar uma arma urgentemente. Aqui, okay, para aqui, ó. Ai, tô aqui até a múchia. Caraca, Entra, mano. galera. Cuidado. Meu Deus. Doquinho, ele, Deus, ele mete a cara sem dó, mano. Doquinho não aguenta o coração. Não, Meu... não. Mas relaxa, relaxa, que eu. Eu tô, nossa, eu tô cercado, tô tirando. Meu Deus, do céu. Cara. Meu Deus. Nossa, esse, esse cara aí me matou não fazendo... Não, não, é a partida de <risos> uma fuleira da história Tô chegando aí, tô chegando Já me mataram já, nossa, esse cara era bom, mano Tá Lan Uma <risos> doze <dozinha. risos> Lan, você não vai é funcionar lugar nenhum eu Agora você, você me tirou agora eu vou, Não, mas... é, eu fiz de propósito Lan, uma, uma doze de duas balas Louca, tipo, levar um headshot na cabeça, vai tomar do ano Claro, vai tomar Beleza, nossa mano olha a quantidade de gente O Antônio é louco, querendo fazer que a gente caia em pique Três batatas em pique. Não, não, não, não, não. É nóis batata. Olha, olha, olha. Olha isso, olha o mapa. Olha o mapa, mano. Olha o mapa do jogo. Não, se deitar aquele cara, eu dou um beijo na boca. Brincadeira. É ah, por isso. Não vai ganhar um beijo na boca, hein? Eu daria um beijo na boca segurando, matasse aquele cara. Não. Todos, não dá é que vocês estão tirando chão, realmente não dá tanto, tá ligado. Você manja da zoeira, hein? Beleza, galerinha! Novamente no avião aonde nós iremos cair. Deixa que dessa vez o lã escolhe. Lã. Por favor, lã, escolha o lugar certo. termina a vitória pra gente. É. Contigo. Em lã. Factory. Facha? Você falou. Não, não, não, não. Não vou descuidar. Não vou descuidar, Tá bom? O Lan falou, tá falado. É em factory. Então a gente vai cair lá, bicho. Vamos ver se a gente consegue eliminar alguns... Provavelmente não vai cair ninguém lá, tá ligado? Vai cair só a gente. Pelo menos eu acho que sim. Antônio, por favor, por favor, por favor. Joga junto, Joga junto, daí os dois pula e três, é, três pra trás. Meu irmãozinho aqui do lado, ele tem uma mania de querer jogar sozinho contra um squad inteiro vindo. E não dá muito certo, tá ligado? Os caras levando assim. É, tu acha? Tu acha? É a mania de achar que todo mundo é noob. É nessa que o cara se aperta, tá ligado? Mas beleza, mano. Caindo aqui em Factory. Vamos ver se a gente consegue um lootzinho da hora. Depois a gente consegue subir ele pra Pique, pra Pochino, que o é Clock Tower também tá aqui do ladinho. A gente escolhe, a gente vê e vamos ver o que vai ser, o que vai acontecer. Beleza, 4x de primeira aqui, ó. Delícia, maravilha, eu gosto. Fechou essa aqui. Beleza, mochilinha 2 ali na frente. Vai guardando esperando. Oi, Espera aí, mochila 2, que eu tô indo te buscar, querida. Vem cá. Deliciosa. Te peguei. Calma lá. A casinha aqui, ó. Mano, o Lutezinho tá ficando. Tá ficando chuchudão. Confia no pai. Confia. Eu acho que, olha. Eu acho que o Lã entregou Tira a vitória de mão beijada lá, na, nas nossas mãos, Antônio. É aí. sério. Eu só acho. Nossa, Não, janta, é que é o tipo rei Nem chega perto, filho. Tropei coronha 2. Nem, Nem chega perto, senão ele te também. Não é tiloteia? Tempo, Tem enfim. a Rambo aqui que eu não aguento mais ver Rambo na minha frente. Não, mano, o Rambo eles estão dando de graça, tá ligado? Tudo de graça, mas enfim, hum. eles estão dando. Nossa, mano, o lance de capacete é variado. Tá? Olha isso. Já tá fico assim, esse, esse capacete é, é muito número, mano. Muita gente de pão, tá ligado? Acabou de instalar o jogo. Realmente. É verdade. Nossa, mano. Opa, mochila 3 aqui, ninguém rouba, ninguém 3? Caramba, seu... Mochila 3, capacete aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Eita, eu sempre tô longe, né? Beleza, calma. Mano, o dano de queda é absurdo. Depende, né, mano? E tem cara aqui, ó. Tô te dando cuidado. Cuidado, esse cara tá de 12. TQ1, TQ1. Boa. tem a mulher. Boa. Mano, cadê minha 4x que não tá equipada? Caramba, mano. Que 4x Mais maluca. 4 Fiz aqui pra mim... tá sozinha. Quem matou? Eu, finalizei. Ô, Lano, tu o carão, né, Teu o carão, minha pessoa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eita, Esse... mas tem cara lá. Pensei que tu tinha matado o.. Não, não. não onde, lá. Onde? Tá muito ei, ei. Boa, Tonico, boa, Tonico. Tô ali, cobre, Galera, essa galera, essa aqui gente. em cima, aqui em cima. Aonde? Aonde? S esse esse deixa eu procurar esse. Olha o mapa, olha o mapa. Eu tô. Ah tá, aqui pra cá. Ô mano, com esse capacete variado, não bota muita cara aí, mano. Por quê? Por quê? <risos> Por quê? Esse capacete aqui, é aqui feio? ó. Aonde, lá né? Aonde, Lan? Ah tá, ali. Boa, roubei derrubei, a kill. Acho que derrubei. tem aí. Sem querer. Sem querer. Galera, o importante é ganhar. Mano, o kill não é.. é não ganha tudo. Eu juro, eu botei até a pistolinha, que era nem pra dar nem muito dano. 4x, ou? Oh. Mas cuidado, mano. Os caras estão por aqui, porque o cara não morreu direto. Então tá por aqui. Tô vindo. O doguinho só vem e o loot, ó. É, ué. Eu tô sentindo que essa partida vai dar bom, galera. A Kar 98K é bom? Então, mano, a K é bom, mas pra iniciante... É, então, tipo assim, pra iniciante não é muito bom, tá ligado? Eita, eita, tem cara nas costas, tá me atirando. Deu um louco. E a V55. Não tô vendo, cara, mano. Puta merda. Calma aí. A V55 é bom? Calma lá, mano, vamos matar os caras primeiro aqui, calma aí. Boa, Antônio. Tava mirando a cabecinha dele enquanto matou. Mas tem mais cara aqui, Antônio. Cuidado. Eu deixei outro caras ali no celeiro. Deitou? Dois? O Tony Punk é um sucesso, bicho. É sério. Nunca vi um gurisão tão encarnado. O Antônio quando atira com a doce, pra finalizar, os caras me davam um medo. Mano, outra coisa que confunde pra caramba. Só esses espantados. Eu acho que é gente... Vou ver um espantado. Nossa, vocês estão a assim, 10 metros de mim. Quer morrer, né, mano? É, eu vou chegar perto do lado. Tá afim de morrer, eu acho. Aqui comigo! Ah? É. Ah, é. É. Meu Deus, não me dá esse susto, rapaz. É, é friendly e aqui. Tá muito engraçado, tá? Opa, assim, opa, né? opa. E aí, aonde? Não é meu lado, né, louco? Estão atirando. estão me enganando nessas palhinhas. Palinha. palinha. Seus palhinhas Vamos lá pra Pique. Bora pra Pique. Cara, é, eu não sei. As experiências com Não, não, pique não, pique não. Não, não, assim. não, não, é, não, esse, não. Essa calda Antônia, aí não tá ajudando muito. Pior que eu tenho muito pra onde ir depois que a gente chega pro chão. Bota a, pra... a turma. Agora que eu vi que eu tava com 8, 181 de vida. Não que seja pouquinho, mas. Eu prefiro estar com fantasma do que morrer. Por vir tá com fantasma do que ser um fantasma? É. <risos> Beleza, cara. Fechou. Opa, tô Eita, pois é, eu vou tiro. João um aberto ali. Ele sabe o que é o mais no bom, né? Boa, João, eu vi, eu tô, eu bem, bem. Bem. Eu tô vendo, eu Nossa, Lã! Que papada! Eu dei, eu dei um dano na cabeça do cara, era bonito. Eu preciso, eu preciso de vida, de bala ah, de R, somente. Ele deitou? Ah, tá, deixa eu ver se tem bala, tem bala de R lá. O Lã deitou ou ele morreu direto? Não, o Lã matou, né? Deitou, deitou. SMG, SMG, AR aqui. É, eu preciso de. Ela, ela. ele deitou a de primeiro. Ô, Lanzinho, enquanto vê, tipo, couro, que parada assim, pega, tá? O carzinho aqui também, que tinha aqui no loot. Pegue, pega a vida, galera. Não esquece de pegar a vida. Tô com três porra. Eita, o cara atrás também, mano. Puta merda ali, ó. Esse é meu, esse é meu, filho. Só HSzão na cabeça, tenebroso. Vai parar desse palhaço que merece meter com esse squad de batata. Atrás. É o melhor squad de batata que existe, mano. Cuidado, cuidado, mano. Tá se protegendo, mano. Mano, eu não acho vida Olha lá, eu achei o um cara lá lá, onde? Como assim não tá pegando dano com cara, mano? Eita, cara, tem gente aqui, tem gente aqui Fora atrás, cuidado, mano, cuidado, mano, atrás Eita, hein? Eita, mano, tá muito estranho aqui, tá? Tá muito estranho Vixe, eu tô sem bala de ar TR? Ô cabeção, tu fez eu pegar a bala da R e não tem também? Ah, mundo? é que é a parceria. Eu ah, tá, tá, beleza. Galera, eu vou, eu vou pegar o um negócio aqui, ó. Pra gente, tem é um no hum, Beleza, galerinha. Beleza, galerinha. Vamos respirar fundo que é sucesso. Calma lá. Vamos arrumar esse é, coração. Uh! Oh, para as balas de AR. Eu sou um o Zé mesmo. Tô nem aí. Eu pego Pô, o luxo da galera. Tem vida, mano. Tem que fazer uma Paradinho, paradinho, mano. Boa, boa. boa. Finaliza, finaliza. Não SBD, SBD, boa. Vou pegar SBD aqui, que quiser R. Eu finalizei pra Eu bom. quero, é. Pega, pega ali, ó. Tem bala de R, eu WASH e tem SCARzinha, se quiser. Nossa, show de bola. Não, mano. É a aqui eu a gente é trata é a o squad com carinho, meu amigo. Aqui é carinho. Opa, Tony, cuidado. Que é cuidado. Cuidado, cuidado Tony. HS. Tu deu o DH aí pro cara? Morreu. Bicho é bom. Aqui tem coragem. Mano, o que? Tá parecendo uma. Onde? Eu matei já. Hã? Quero cara lá. Oi. Não, é comigo não. Tem 23 vivos? É, não. Menos, né? A mãe da zona. Ah, é verdade. Opa. Tô indo até passo. Não, sou eu, Luan. Luan. Luan, para com isso, cara. <risos> o Luan é muito louco, mano. Tô dando um passo na traseira mas... aqui. Deixa eu pegar a bala de AR aqui. Para ele aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Onde onde, onde, onde, onde, onde, onde? onde, onde. Fala, João. Matou? Não, galera, me ajuda aqui. Matei. Ah, Nossa, fiquei paradinho que nem o noob, sério. Tipo, que nem um batatão mesmo. Mas sorte que eu tava de SBD e deu um tiro na cabeça e matou o cara de primeira. Senão tava muito ferrado. Eita, galera, cara quem vem tirando aqui tirando Calma aí, calma aí. Tá parado. Matei, caramba! Você tá Deus, jogando fino. Não mexe com esses caras de batata que, a de que eu mata. Eu tenho 6 kg aqui, eu não quero nem saber, mano. Tem Os caras que cara, eu acham que são quem? Eita. eita, eita! Eita, agora quem deu uma batateada aqui foi oh, eu. Tô vendo, tô vendo. Tem tem. HS, tá? <risos> foi pra mim. Beleza, beleza, tem galera. Tem é, a galera de pique vindo pra cá, tá? Eita, gente. Vamos, vaza, vem pra cá. Vem pra cá, ô. Oh. Ô, oh, vem pra cá. Não demora muito, vem pra onde eu tô vindo. Ah, eu que era do seu ladinho. Tem outro cara lá na Tem O outro aí, cara, cara onde? Na dungeon, né? O cara maluco na dungeon atirando a gente. Nossa, que tirão, mano. Que, que tirão na cabeça, mano. mano. Esse, essa cara, essa bala... Não, é sério, oito, é sério. Oito, oito. cinco vivos, cinco vivos na verdade. Cinco vivo. é. Achei o cara, um cara, de... cara, achei o cara, achei o cara, achei o cara. Tá aqui no drone. Cuidado, cuidado. Aqui, aqui, eu, aqui. É squad, é squad é aqui por cima. Meu Deus do céu, os caras estão tudo aqui. Quer ele tem um? Caraca, mano. É um esquadro. Ele tá revivendo outro ali. Mata, João. Boa. Matei! Matei! Matei! Esse cineminha tá até que tá dando... tá dando no gasto, mano. Tá dando no couro, mano. eu mentirando, fazendo. Eita, peraí que por trás. Eita, galera. Cuidado, cuidado, hein. Cuidado, cuidado que aí, galera. Tem mais um cara ainda. E tem cara atrás, tem cara atrás. Tem cara na minha, nas minhas costas. Foi! Matei! Ah, matou! Matou! É oh, feita! Tá? Oh, é nóis! Primeira filho. vitória no Pilipide. 13 kills, 6 kills. Duas kills pra segunda vez, que, terceira vez, pouquíssimas vezes que jogou, mano Muito bom o nosso cineminha, até que rendeu algumas kills Esse squad de batata, mano, é o melhor squad de batata do Brasil É sério, eu espero que você tenha muito, mas muito gostado desse vídeo Não esquece, mano, de deixar like pra mais vídeos como esse Segue também o canalzão do Lan, que vai estar tá aqui na descrição e vai fazer um conteúdo muito da hora, tenho certeza que vocês vão gostar O Toninho também tem canal, se você quiser seguir, você também deixar ela uma, uma fake, uma lei Também vai estar na descrição É nóis, tamo junto, deixa o like, compartilha o vídeo é a volta do bigodão, tenho certeza que vocês vão Curtir pra caramba, valeu gente É nóis